Neste desafio, vamos criar um programa que vai fazer um design. Como fazer? Vou começar por aceder à aplicação de programação Tinker e depois de carregar o ecrã inicial, vou tocar em Projects e escolher Create a New Project. De todos os projetos possíveis, vou escolher o mais simples, que é o novo projeto em branco. Já viram que me apareceu aqui um ator, mas eu não quero este ator agora. Vou então tocar aqui neste balde de lixo para o iluminar. toquei yes para apagar e vou agora buscar um outro ator mais discreto para este projeto toco no mais que está aqui no topo conseguem ver aqui o mais agora não porque o meu ecrã decidiu cortar-se mal toco no mais e posso escolher da biblioteca imensos atores Vou escolher um muito simples porque o que nós queremos fazer é um, um ator que desenha e não um ator que se veja a fazer coisas extraordinárias. Vou aqui ao Sci-Fi, onde eu sei que tinha um ator giro, que é a explosão. Só mais um pormenor, esta explosão tem muitos trajes e não quero um tão visível. Então, venho aqui à opção editar, estes lapinhos que estão aqui a ver e dos trajes todos que podem ver aqui nesta lista vou apagar os não preciso toco no X e apago e já está fiquei só com um traje que é o que eu necessito toco agora aqui na cozinha para fechar e já estou pronto a programar neste momento estão a ver a área onde tenho o meu palco que é apenas uma grelha geométrica. Podemos colocar aqui uma imagem, mas não vamos fazer. Para programar, tenho de tocar na zona de programação. Ou seja, aqui. Estão agora a ver a área de programação e tenho já aqui alguns blocos. Mas eu não os quero, portanto vou tocar neles e vou arrastar os blocos para o lixo. E vou agora programar uh, este ator para fazer um desenho. Então, para isso, venho aos blocos de controle são logo os primeiros que nós temos no ecrã, debaixo da estrelinha, e buscar o primeiro deles todos, que é o On Start, que é o que vai iniciar a minha ação. Em seguida, uma vez que eu quero que ele desenhe, eu vou ativar a caneta. Onde é que está a caneta? Muito bem visto, é este símbolo que está aqui, que tem um aspecto de caneta. Então vou tocar nesse símbolo e vou buscar a opção Pen Down, que é a segunda, e vou arrastá-la até ligar ao On Start. Portanto, ele vai começar e vai baixar a caneta. Antes de começar a desenhar, vou ainda fazer mais uma coisa. Vou garantir que ele começa a desenhar no meio do meu espaço. Então, para isso, venho aos blocos de movimento, que são os blocos que estão representados por este ícone de uma pessoa a mover-se, e vou escolher um bloco GoTo que é um vai para e vou manter os valores em zero para garantir que ele está no centro. Vou testar tocando no play e está ao centro está como eu quero. Então, vamos fazer stop. Voltamos aqui à nossa área de programação. Vamos colocar a fazer um pequeno desenho, uma figura geométrica, um quadrado. Então como fazer? Bem, um quadrado tem quantos lados? Tem quatro lados e quatro ângulos. Então vamos programar isso de uma maneira muito simples. Então, eu só preciso definir um dos lados e o ângulo que ele vai rodar. Como fazer isso? Muito simples. Primeiro, vamos aqui às estruturas de controle. E vamos buscar um ciclo que repete uma ação as vezes que eu quiser. Ora, onde é que estão os ciclos? Vou descendo, são estas laranjinhas. E está aqui a ação que eu quero, que é o repeat 10. 10 vezes é demais para um quadrado, como bem sabem. Então vou pôr aqui, repito 10. Vou tocar um número. E em vez de 10, vou pôr 4. Porque eu quero que repita 4 vezes. O que é que ele vai repetir 4 vezes? Vou tocar no ícone do movimento. E vou escolher o Move 10 Pixels. Só que 10 Pixels é muito pouco porque são mesmo 10 pontinhos então vou tocar no número e vou alterar por exemplo para 200 pixels já é, já se vê melhor ele agora vai repetir quatro vezes anda 200 pixels mas para fazer a figura do quadrado também tem de virar então volto a vir ao move e vou procurar o comando turn que é logo o segundo então, estão aqui a vê-lo vou passá-lo aqui para o ciclo ok e agora vou alterar o valor de 15 graus para quanto é, é que são os ângulos retos 90 isso mesmo adivinharam pronto e quando eu tocar no botão de play que está aqui em baixo como já sabem ele vai desenhar um quadrado automaticamente foi programado para isso Vamos transformar este quadrado numa coisa mais gira, pode ser? Então vou tocar aqui no Stop. E vou agora introduzir uma variação. Venho aqui outra vez aos blocos de movimento. Sempre os primeiros estão aqui em cima. E vou buscar um bloco chamado Turn. Pode ser agora o segundo. O Turn, como já perceberam, é a rotação. E vou manter este número que está aqui, que são 15 graus. E agora, vou tirar isto daqui porque vou querer colocar toda esta ação, que estão aqui a ver a flutuar à vossa frente, dentro de um outro ciclo. Então, para isso, vou outra vez às estruturas de controle, e venho buscar um ciclo que já conhecem. Podia usar o forever, mas isso nunca pararia. Vou colocar aqui o repeat 10, e agora vou colocar dentro do repeat 10, o outro bloco todo. Ou seja, ele vai repetir 10 vezes, o desenhar um quadrado, e girar 15 graus vamos testar toco no mais e viram que ele rodou mas não o suficiente parece que quase fez aqui um círculo então agora posso brincar com os valores da repetição uma dica se eu escrever 24 o que é que irá acontecer vou tocar no play e deu uma volta completa transformamos um quadrado numa estrela para fazer mais variações posso vir à cor recordem-se temos aqui o ícone da caneta que é onde está a caneta onde posso controlar a cor e posso definir uma cor para uh, as minhas repetições do desenho então vou escolher o change pen color e vou pôr a seguir ao turn viram como é que eu fiz tenho turn 15 graus e depois tenho o mudar a cor da caneta vou tocar aqui no play e viram que as cores se modificaram por completo se quiserem fazer padrões ainda mais elaborados, a partir do quadrado, vou-vos dar uma dica. Por exemplo, se eu alterar este valor de 15 graus para, vamos pôr aqui 5, eu gosto de números múltiplos de 5, não sei porquê, é uma coisa minha. E se eu tocar aqui no play, vai ficar uma rotação mais apertadinha, mas não deu a volta completa, pois não. Então, o truque para sabermos olhem é quantos... Passos tem de repetir, quantas vezes terá de repetir a ação para dar a volta completa é muito simples, basta fazer uma conta que é dividir 360, que são os graus de volta completa, pelo número de graus que nós temos aqui no nosso turn, que é 5. E isto vai dar, quanto é que isto vai dar? Acho que é 72, certo? Então vamos testar isto. Vou escrever onde está 24. Vou apagar e vou escrever 72. Será que vai funcionar? Ok. Tocar no play e, e deu a volta. Muito simples como podem ver.